Eu sou Bia Alves, pra você que não me conhece, né? E, seja bem-vindo, se eu não me engano, ao sexto episódio da saga do Minecraft. E, finalmente, nossa casa está pronta. E para você que ainda não tá inscrito no canal, se inscreve, porque senão... Sabe aquele bicho papão, sabe lá das histórias? Ele vai aparecendo debaixo da tua cama Tu vai tomar um susto pra esporrar todinho Se inscreve no canal pra ele não aparecer, vai Porque quem é inscrito no canal, ele não aparece Mas quem não é, ele aparece todo dia Quando você vai dormir E quando você acorda, pior ainda, né, meu querido Então vamos lá, a casa já está pronta Me segue nas redes sociais, tá aparecendo aí embaixo E minha skin já tá aqui, né Ui, ui, ui E, bom, eu acho que talvez a janela pegue algum Algum movimento, entendeu? Então, vamos lá. Deixa eu ver se tá gravando aqui. Porque tem casos que não tá. Tá, tá gravando, beleza. Vamos lá, deixa eu colocar aqui a câmera pra frente. Pra você estar vendo o que eu tô vendo. Pronto. Já vai aparecer spoiler ali. E outro spoiler. O nosso gato já tem nome. Isso mesmo. Pra você que não sabe quem é o nosso gato... Eu vou deixar a playlist da saga inteira. Pra você que não tá acompanhando aqui na descrição. Então, vamos lá. Provavelmente vai ter monstro aqui fora, então... Sim, minha casa já está pronta como eu já falei e outra coisa. É outra coisa que eu já falei também, nosso gato já tem nome hoje. E todos os nossos itens já estão lá. E hoje eu vou atrás de um villager para essa casa aqui. Então vamos lá, vocês já viram spoiler lá, lá na janela do fundo. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não tem monstro, não tem monstro, não tem monstro. E vocês viram um pouquinho. Eu acho que vocês já, já já não tão mais curiosos. Isso, isso, isso, em 3, 2, 1 Eu apresento pra vocês nossa nova casa Ui! Isso mesmo, levou uns, umas 2 horas para ser feita Mas foi feita através do tutorial do The Mythical é, Eu vou deixar o link do canal dele aqui na des descrição É isso mesmo, vou deixar o link do canal dele aqui na descrição Então vamos lá ver por dentro como é que tá E o nosso gato já tá ali, ele já tem nome, já vou divulgar pra vocês Fica... Ah, não vai ter como, porque eu eu fui pegar name tag lá nos villagers. Então, tipo, não vai ter como vocês não verem o nome dele. Então, vamos lá. Já vou divulgar. para você que não sabe o nome da... da nossa ovelha rosa, né? A raríssima ovelha rosa que eu encontrei. E o nosso cavalo assiste o episódio, né? Se não me engano, o episódio 4. Então, o nome do nosso gato é... Godofredo Isso mesmo. Mas o apelido dele vai ser Godinho. Parece um... Parece que eu tô xingando ele, mas não, não, não é preconceito, não. O nome dele é Godinho, o apelido dele. e já mostrei spoiler, vamos lá. Entra aqui, Godinho. Godinho, entra. Você vai apresentar a casa comigo. Pronto, vamos lá. Bom, essa daqui é a, o primeiro andar da... Não, é... É o primeiro andar da casa. Sofazinho pra sentar. Alguns barris aqui... Um baú aqui Só tem coisas nesse barril aqui é, E também nesse barril aqui Que tem muita coisa Que vocês ainda não viram, mas vocês vão ver Aqui tem carvão Muito carvão E aqui embaixo coloquei para assar algumas carnes Pronto, 47 carnes Bom, vou ter que pescar Godinho? Godinho? Cadê tu, Godinho? Tá aqui Ô, Godinho Ah tá, você gosta dessa mesa então fica aí Tá dando com a cara na mesa, mas nada não Então vamos lá, eu vou apresentar o andar de cima Agora Vamos lá, esse andar de cima é onde tem a sala dos, dos barris baús E tal, tal, tal, tal, tal. vocês vão ver Pronto Essa daqui é onde divide as salas De lá e de cá, uma delas é o meu quarto Isso aqui é decoração, entendeu Muita decoração O que esse baú tá fazendo aqui Sério Eu não coloquei baú nenhum aqui eu não coloquei baú aqui. Só coloquei nesse e nesse. Ah, depois eu tiro esse baú aí. Bom, é, não tem nada ainda nesses baús, né? Isso aqui eu roubei lá da vila. Isso mesmo. que eu não tinha coisa pra fazer aí. Então eu roubei da vila. Não roubem, crianças. Então vamos lá. Essas lanternas... É, eu fiz. Aqui é a sala dos baús. Os barris. coisas pra colocar coisa. Coisa da coisa. E ali é o meu quarto. E quarto... Aqui é onde tem duas camas, né? Ia, ia ser só uma cama, mas eu decidi fazer assim mesmo. Então, é isso, né? Esse é, ah, não, ah, não. Ainda tem aquele negócio lá de cima. Que eu esqueci desse negócio aqui. Então, vamos subir, subir, subir, subir. Aqui é onde tem algumas coisas pra... Craft... Craft... Eu tenho Não. Não sou muito bem, né? Aqui é onde eu colo, tirei... Lá, lá, tava todo largado lá no chão, né? Coloquei algo... Não tem absolutamente nada aqui, mas eu ainda vou ter mais coisas pra colocar aqui. Então, hoje, galera, eu preciso de madeira. O episódio de hoje vai ser focado em trazer um villager pra aqui, pra ele trabalhar na nossa casa, né? Entendeu? Você entendeu? Porque eu já tava... Tá... É, procurando o que é que eu ia fazer nesse episódio, porque não ia ter nada, né? Aliás, deixa nos comentários aí o que é que eu tô fazendo. Tô faltando fazer. Godinho, vem comigo. Tu vai trazer ele comigo. Não, sério. Tanto de vezes que eu vim pra aqui. E tem um creeper aqui. Sério. Mano. Eu me borrava inteiro. Porque vai que ele explode essa casa. Que demorou, demorou duas horas pra ser feita. E olha que eu fiz meia hora. Uma hora em um dia. Outra hora em outro dia. Então vamos lá. Atlas. Eu não sei se eu te levo comigo, né? Eu vou ter que trazer o um villager pra aqui, né? E de barco ainda mais Ah, meu Deus do céu É pra ele trabalhar na nossa fazendinha, Deixei até esse negócio aqui pra ele trabalhar Não sei como é que eles trabalham nesse negócio hum. Ah, sei lá, como é que eu não disse aqui é, Então hoje, hoje vai ser focado nisso Neste objetivo Se eu não conseguir Não vou conseguir mesmo Então vamos lá A primeira coisa que eu preciso é de um barco eu não tenho barco Mas primeiro eu também não tenho madeira, né Então eu vou ver se eu deixar alguma madeira ali da minha casa nova. Ah, esse negócio aqui pra você que não sabe. É PODZOL. PODZOL. PODZOL. Eu não sei falar esse nome. É... É isso mesmo, né? Então, outra coisa. Se você não faz parte da comunidade de, de membros aqui do canal. Que vergonha, meu irmão. Vai participar agora. Porque, pelo amor de Deus. Vai rolar conteúdo exclusivo lá. Mas não tá rolando. Mas nada não. Vai rolar hein Vamos lá, deixa eu olhar se tem madeira aqui ainda. É madeira, pronto, madeira. Mas eu preciso de uma pá também. Eu não vou usar essa pá aqui, né? Mas. E que ótimo, na hora que eu decido sair, anoitece. Vamos lá, eu preciso de.. Eu preciso de barco. Barcos, como é que faz barco? Eu esqueci totalmente como é que vai. Tá eu preciso de uma.. Ah tá! Nossa! Eu de uma pá de madeira. Ah, pelo amor de Deus. Vamos fazer logo aqui. Vamos lá. Pá de madeira. Preciso de stick. Não tenho stick. Stick. Vamos lá. Pronto. Pá de madeira. Agora eu posso fazer o barco. Finalmente. Um barquinho onde vai ser um saco trazer o villager. Ah, eu preciso dormir. O pior é que agora eu vou ter que deixar uma cama acaba a construção minha, porque vai ser muito longe pra eu dormir, vai dormir, isso, vai, vai dormir, aleluia eu tô com sono também, não, não tô com sono na vida real, mas tá calor aqui, sério tô com 20 de experiência eu só, eu tenho só essa armadura de ferro aqui mas eu preciso de mais armaduras, mas por enquanto esse episódio não vai ser focado nisso vamos lá, eu preciso do villager um villager que ainda não tenha profissão ah, não tem a não creeper tem aqui. Não tem creeper aqui. Ah, meu pai é até. A outra coisa. Eu tenho um arco e flecha agora. O problema é que eu não tenho flecha. Ó, oh, eu não tenho flash. Então, vamos lá. É, Atlas, eu não sei se eu vou levar você comigo. Porco, eu vou deixar você vivo, já que eu tenho 47 carnes. Ainda não tô com fome. Não, não tô, não. Então, vamos lá. Eu vou ter que ir só... Cadê o rodinho? Ele ama nas aventuras comigo Ô Godinho Godinho Ô Godinho Cadê o Godinho? Eu tô curioso Ah, o Godinho sentou debaixo da Da mesa Vem Godinho Você ama ir nas aventuras comigo Vamos, vamos agora O nome dele vai ser Godofrego é, Quer dizer, o nome dele é Godofrego Pelo amor de Deus eu acho que eu vou naquela... Só tem aquela vila, né, Gabriel? Então, vamos lá. É, no próximo episódio eu vou tentar conseguir uhum. diamante, porque eu não tenho diamante ainda. Então, vamos lá. Eu preciso de um villager pra trabalhar na minha casa. E como eu vou fazer isso? Eu vou ter que trazer ele num barco. Vai ser mó chato pra fazer isso. Mó chato. Vamos lá. Meu Deus, eu tô sem... Falas para esse vídeo Não é que eu não tenha criado um roteiro Mas só tenho isso pra fazer Entendeu? Só isso Eu Vila um village que eu ainda não tenha Comprado Eu não tenha é, Comprado nada aí Então vamos lá é, Deixa eu ver algum fazendeiro aqui Você vai trabalhar na minha casa Ó oh, o Godinho me seguindo Ó oh, bichinho lindo Ó oh, o bichinho lindo Ó oh, menino lindo Meu Deus do céu Papai é louquinho, né, meu filho? Então vamos lá, eu. Caramba, não tem nenhum village. Até agora eu não consegui um village. Eu não sei porque que eu fiz isso. Ah, eu descobri que isso aqui é. é eu preciso disso. Pra fazer aquele negócio lá, daquela semente. Então vamos lá, eu preciso disso. Eu acho que é com. Eu acho que é com. Eu vou. Ô, Godinho. oh menina linda. Eu tava falando uma coisa e comecei a falar outra, meu Deus do céu Bom, eu preciso do villager, como eu já falei Ah, depois eu vou pegar esse negócio Mas eu não tô conseguindo achar villager Aquela fazenda, é de quem? Aconteceu invasão zumbi aqui Que virou teu Wanking Dead Deixa eu ver o que tem aqui Uh, será que eu consigo pegar isso? Eu sei que é fácil de fazer isso, mas eu quero isso Pronto, consegui. Vou colocar lá dentro de casa, Godinho. Não rouba, hein, Godinho. Papai pode que papai é grande. Vamos lá. Não tem um villager. Nenhum. Você não vai se vir de nada. Ah, se viciar. Tem um... Olha, Godinho. O irmão gêmeo de você. Olha. Eu tenho um gato, querido. Não, não foge, não. Eu tenho um gato. Olha aqui ele. Vamos lá. Tá ali um villager. Villager, villager... Vem, vem, você vai ficar, entra no barco. Isso, boa. Bom, vamos lá, agora ferrou, porque eu vou ter que levar ele até em casa assim. Vai ser um saco, talvez. Mas, vai valer a pena. Então eu volto daqui a pouco com ele já em casa. Então, vamos até... até lá, né? Ai, eu aproveito e ligo o ventilador aqui enquanto eu pauso. Porque meu Deus. Então vamos lá. Eu já... Mil Milhão de Anos Depois Voltei, isso mesmo, e ele já está em casa E no caminho pra cá Ô, oh, que susto, ah, eu já era um monstro Isso mesmo, já trouxe ele pra aqui e ele já tá trabalhando Ah, meu Deus do céu Ai, ai, ai, ai, ai, sai daí Eu já, um... já decidi o um nome pra ele, Clodo Osvaldo Sai daí, Clodo Osvaldo Sai daí é, e pra me derrotar ele, eu... Ih, e, e... Cadê o Godinho? Cadê o... Ah! O Godinho ficou na casa do... Do vila, do povo do Osvaldo. E, e no caminho pra cá, eu peguei alguns flints e... Fetor. Fetor. Fieror. Fieror. É pena. Eu peguei algumas penas. E pra isso, eu vou fazer algumas flechas. Porque eu tenho o... o... O, bow, o arco, mas não tem flecha nenhuma então eu quero conseguir logo feitiço pra, tipo, já ir conseguindo uma é, eu acho que é, né pra ir conseguindo uma como é que eu posso dizer? pra ir conseguir pra conseguir aquele negócio lá eu esqueci um negócio de encantamentos mesa de encantamentos, lembrei então vamos lá, eu vou pegar, pegar algumas flechas flecha, flecha, flecha flecha, flecha, flecha, flecha, flecha, flecha, flecha. muita flecha Boa, 40 fechas Agora eu só preciso de mais sticks Ah, eu vou gastar logo toda a madeira em stick Vamos lá, mais flecha, fecha, fecha, fecha, fecha, fecha, fecha Pronto Consegui 164 Consegui um pack e 16 de flechas Então beleza, agora eu já posso mirar no esqueleto Vamos lá, vamos ver se eu acerto primeiro. primeira Vai, vai, vai, vai, vai eu tô, ah, eu tô com o dedo no meio, muda. Eu não vou acertar de primeira Pronto, mano. Mar, morreu. Tu morreu Cadê o Clodo Osvaldo? Tá aí o Clodo Osvaldo Clodo Osvaldo, depois eu vou lá na sua vila E compro é, Uma name tag Pra você Eu ainda vou trazer mais villagers pra aqui Pra tipo, tá aqui o O Godofredo O Godofredo da Silva, pelo amor de... Tu quer parar de sentar Tu só dorme na minha, cama. Comigo, não com o Clodo oh, Clodosval Ô, Oswaldo, me trancou aqui Pelo amor de Deus Vem, e antes de acabar esse episódio Eu vou lá nas minas Porque faz, Pô, faz quantos episódios que eu não vou na mina? Sei lá Vem, Godinho, vamos Fica na varanda de casa pra os Creepers não ir pra lá. E sim, galera, parem de falar aí nos comentários que eu ainda não tenho casa pra, pra Gertrude. É, eu não sei se no próximo episódio já vai estar tá a casa dela, mas eu vou tentar trazer a casa dela, beleza? Vem, eu, eu já ia falar, vem Gertrude. Isso, vem Godinho. Não, Godinho, fica aqui Godinho. Godinho, vem. Senta aqui Godinho. Senta aqui Godinho. Godinho. Ô, oh, Godinho. Tá sacanagem com a minha cara? Vem, isso fica... Não! Vai ficar aqui Vai ficar aqui, não vai lá pra mina É perigoso Ih, você quer ficar aí? Fica aí Vamos lá, eu tenho que minerar, porque faz tempo que eu não vou lá nas minas Vai que eu encontro um diamante, entendeu? Não, não vou nas minas agora Não, eu vou sim No próximo episódio eu exploro mais Eu ia dizer pra mim explorar mais, mas deixa Ou eu vou na mina ou saio explorar mais, vai. Depois eu vou na mina. Vamos lá. Eu, pra onde é que eu posso explorar mais? Pra lá? Pra cá. Pra cá eu nunca explorei, né? Eu explorei pra... Eu, eu falar pra quê? Eu não explorei o meu guarda-roupa. Boa. Boa. É, eu já explorei pra lá, então vamos pra cá. Vamos lá. Vamos embora. Além de trazer o village, né? Porque o episódio vai ficar muito curto. Eu tenho que tentar deixar o episódio... Uma pergunta é, vocês gostam de episódio com mais de 20 minutos ou com menos? Digam aí. Mentira. Não, é mentira. É mentira. É mentira, velho. Eu ia fazer isso no próximo episódio. Não sai daí, não sai daí, não sai daí, não sai daí. É sério, eu juro que eu não usei criativo nisso. Eu juro, juro que eu não usei criativo nisso. Velho... Esse nem era o título do episódio. Eu nem Não, isso ia ser o próximo episódio, tá ligado? Isso ia ser o próximo episódio. Eu admito que isso ia ser o próximo episódio. Atrás de um cão. Fica aí. Não saia Mano, eu tô muito chocado, velho. Mano, eu consegui um cachorro. Por favor, diga-se. Você só quer um osso. Porque se você quer mais, você. Tá de brincadeira com a minha cara. Ai, eu tô com fome. Ele também vai gostar muito de carne carne. Tá travando. Se Bom, vamos lá. Eu vou domesticar ele, depois vou dar carninha para ele. Vamos lá. Vamos para lá. Pelo amor de Deus, velho, eu tô chocado, mano. Mano, isso ia ser o tema do próximo episódio. Agora virou esse episódio. Mano do céu, meu Deus. O episódio vai ficar com mais de 20 minutos, dando-se. Meu Deus do céu, meu irmão. Vai dar, vai dar demora pra pisar esse episódio, isso mesmo, Gabriel. Você tá de parabéns. Por favor, Deus, diga que o cachorro ainda tá lá. Diga que o cachorro ainda tá lá, diga que o cachorro ainda tá lá. Tá travando, eu sei, mas. -se. Ah, cachorrinho, cachorrinho, cachorro. Eu sei que eu tô morrendo de fome, mas eu quero aquele cachorro pra mim. Velho. O cachorro apareceu do nada, tá ligado? Do nada. Imagina, ele some. Nunca mais encontra o cachorro. Cadê o cachorro? Cadê o cachorro, velho? O cachorro sumiu. Vamos lá. Eu preciso daquele cachorro. Não vou acabar esse episódio sem encontrar o cachorro. Se inscreve no canal, sério. Se inscreve. Se inscreve agora. Se inscreve quando eu tô procurando ele. Ai, não cai aqui. Não cai aqui. Não cai aqui, mula. Eu vou me perder de casa atrás do cachorro. Cadê o cachorro, velho? Mano. Velho, eu encontrei o cachorro, mano. Eu encontrei o cachorro, sério, vocês viram que eu encontrei o cachorro Imagina, nem era um cachorro, era só um... Sei lá o que é Peraí, cadê o cachorro? Mano, é sério, eu tô sem palavras Eu encontrei o cachorro, mas perdi o cachorro Eu tô com fome, eu tô morrendo de fome Come, Gabriel, come Mano, esse bicho vai ficar com mais de 20 minutos, meu Deus A câmera nem sei se aguenta mais O que é isso, tá ligado? Vamos lá, eu vou tentar Mesmo que pare de gravar Eu vou tentar Vamos lá Cadê o cachorro? Cadê o cachorro? Porco, você viu um cachorro? Me diz, você viu um cachorro? Mano do céu Eu encontrei o um cachorro e perdi o um cachorro Mano, eu sou uma mula Vamos lá, eu preciso ir por aqui Vamos por aqui, pra ver se eu acho cachorro Se eu não achar o cachorro, eu desisto desse episódio Depois vou procurar o cachorro, sério Se eu não achar o cachorro, eu desisto desse episódio Eu desisto E o título do episódio vai ser Nem encontrei um cachorro no Minecraft Vai ser outra coisa Fiquei com raiva no Minecraft Porque não encontrei o um cachorro, isso é isso mesmo Meu Deus Cadê o cachorro, velho? Ih, tá ficando de noite. Putz, meu. E tá travando tudo. Corre, negada. Corre, vai travar no meio da noite. Quer ver? Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Pra não aparecer nenhum monstro. Vai aparecer monstro, vai aparecer monstro. Imagina, eu o cachorro no meio da floresta com medo. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Vai, Gabriel, vai, Gabriel, vai, Gabriel, vai, Gabriel. Você tá com a cama no inventário? Eu tô não, tô não, tô não, tô não, Corre! É sério, eu não encontro mais o cachorro. Sério, eu acho que eu vou deixar esse episódio por aqui. O episódio já tá muito longo, mas depois eu procuro o cachorro naquela floresta. Eu procuro e eu prometo. Não, não vou prometer, sabe tá? que eu não acho. Mas eu vou tentar achar, eu prometo que eu vou tentar achar. Mas vamos lá, eu preciso dormir. É, não, não, não, não, não. esqueleto, esqueleto, monstro, monstro, monstro, monstro. monstro. Eu tô frito. Eu estou frito? Não, vou morrer aqui. Ferrou. Os monstros estão aqui. Eu vou morrer aqui. ai eu não disse. Entra, mula. Não entra. Tá travando tudo. Entra. Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta. Ai, que susto, meu irmão. Susto. Bom, eu vou acabar esse episódio por aqui, eu vou dormir, eu sério, eu vou dormir. Eu não posso mais abrir essa porta. Tem um monte de monstro atrás de mim. Eu vou acabar esse episódio por aqui, então deixe seu like, inscreva no canal. E peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí que eu preciso de a mimir. e a mimir. No próximo episódio eu vou atrás do, daquele cachorro que eu encontrei. E sim, eu vou encontrar ele, eu tenho certeza que eu vou encontrar, eu tenho certeza. Vamos dormir. Dorme. Então galera, esse foi o episódio de hoje Então eu espero que vocês tenham gostado Se não gostou, não sei o que você faz Vai, vai, vai, vai Vai assistir outra coisa Vai, vai assistir outro episódio aí, o que eu encontrei a Ovelha rara, né, aquela ovelha rosa Então, esse foi o episódio Espero que vocês tenham gostado, se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber todos os vídeos aqui do canal E até o próximo vídeo, valeu